Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, iremos estudar sobre o tema notícias escritas. Vocês saberiam explicar o que são notícias e para que servem? Vamos agora ler um trecho de uma manchete do jornal O Globo, que trata sobre o vazamento de petróleo na região costeira do Brasil, no Nordeste. Óleo atinge praias e manguezal, no Cabo de Santo Agostinho. Na manhã deste domingo, o óleo que invadiu praias do Nordeste chegou às praias de Suape, no Cabo de Santo Agostinho, litoral sul de Pernambuco. Desde às 5 horas, voluntários e equipes da prefeitura retiram o material da água. Nas praias do estado, a substância tornou a aparecer desde a quinta, chegando através da divisa com Alagoas, em São José da Coroa Grande e passando por cartões postais como a Praia dos Carneiros. De acordo com o balanço divulgado na noite do sábado, mais de 50 toneladas do produto foram retiradas do litoral pernambucano. Com base na leitura deste texto, podemos retirar algumas informações importantes acerca do despejo de óleo que ocorreu nas praias do Nordeste. Neste texto, podemos notar especificamente que o óleo derramado, ou seja, o petróleo, invadiu outras regiões do Nordeste, como a região das praias de Suape, em Pernambuco. Vemos também que há voluntários ajudando a retirar o óleo do mar, e que ele está avançando para as proximidades de Alagoas, chegando a cartões postais como a Praia de Carneiros. Com base nesta análise informativa que fizemos, podemos notar as principais funções das notícias escritas e organizar, então, algumas de suas características. As notícias procuram nos informar sobre algum acontecimento de qualquer escala desde algo extremamente grave a algo não tão grave assim, busca nos alertar sobre acontecimentos importantes, como perigos em regiões de todo o mundo, nos auxilia sobre como reagir em acontecimentos graves e nos faz refletir, ou seja, nos causa reflexão sobre temas polêmicos. Por exemplo, com base no mesmo texto que lemos, podemos dizer que esta notícia nos informa sobre o despejo de óleo nas águas de Pernambuco e nos alerta sobre as consequências que este óleo causou a animais e a população que mora na região. Ele nos auxiliou sobre o que fazer, como, por exemplo, não viajar para essas regiões ou ainda ajudar como voluntário a retirar os despejos do mar e nos causou reflexão sobre os impactos e perdas causados pelo que ocorreu. Em relação a este tipo de texto, podemos dizer que as notícias escritas podem ser encontradas em forma de jornais impressos ou jornais virtuais. Os jornais impressos são encontrados em forma de papel e são vendidos todos os dias com novas notícias, e podemos encontrá-los em bancas de jornal. Já os jornais virtuais são encontrados em sites informativos na internet e as notícias são atualizadas a todo momento. Vemos que, atualmente, pela rapidez das informações, muitas pessoas optam pela leitura de jornais virtuais, porém, outras ainda preferem os jornais impressos. As informações contidas nas notícias escritas podem haver data de acontecimento, as pessoas ou coisas que estão envolvidas neste acontecimento, o local em que houve este acontecimento, ou seja, onde aconteceu, e o horário ou período que ocorreu este acontecimento. Lembrando que o horário pode ou não ser incluído, isso dependerá de sua importância. E todas estas informações nos ajudam a compreender a notícia. Muitas pessoas se reúnem para ler os jornais, como podemos notar nesta imagem em que um rapaz faz uso do jornal virtual enquanto outras preferem ler o jornal sozinhas, como vemos nesta imagem em que uma moça faz a leitura de um jornal impresso. Geralmente, as pessoas que leem os jornais todos os dias costumam conversar sobre o que foi lido, e isto facilita na compreensão das informações retiradas da notícia. Podemos dizer que as notícias escritas são muito importantes em nossa sociedade. E isto por nos trazer informação, alerta e auxílio diariamente. E você, já leu algum jornal impresso ou virtual? Saberia indicar informações a partir do texto lido, como o local em que aconteceu, a data em que aconteceu e quem está envolvido? Não deixe de se manter antenado e trocar informações com seus amigos e familiares. A aula de hoje está chegando ao fim, ótimas leituras e estudos, e até a próxima!